Pensando que depois teremos alguém para estar nos cuidando Isso é cada vez mais importante, né? A gente nunca sabe, a gente muitas vezes ouve Quantas vezes a gente ouve pessoas aem depoimentos Que tinham feito para se perder na vida Porém, tiveram por trás de si uma família Um pai e uma mãe que os apoiou, que os deu amor Jesus não diz pra gente, gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Quem que é o próximo mais próximo de nós? Quando, quando estamos formando um lá, nosso povo é quem está mais próximo de nós. Então, por que não conviver com amor? Ah, mas é muito fácil manter a harmonia com o João. Não, é muito difícil. Porque a gente não tem os meus pensamentos. Por mais que estamos juntos já o conhecemos um ao outro... Cada um tem uma forma de agir. Estamos passando por momentos agora de pandemia, onde muitos tiveram a necessidade de ir trabalhar dentro de casa. Eu já trabalhava em home office há muitos anos, ou 7, 8 anos. Mas a minha esposa não. E a minha esposa precisou vir para casa para trabalhar em home office. Foi exatamente quando nasceu a bebê também. Aí imagina as pessoas começando a conviver juntos. Onde você tinha todo um programa que você estava fora, conversando com outras pessoas, dialogando, tendo é, um almoço diferente com outras pessoas, e essa vida diferente da sua. Eu estava no escritório, no trabalho, recepcionando, falando. Aí você chega no momento que você está só você e as suas coisas. Olha só. Olha, olha a mudança que você tem de ritmo de vida. Olha como você tem que parar sentar e falar, e agora? Ah, o começo é bacana, cama, é legal, é ótimo. Agora vamos comer juntos, vamos bater papo, vamos brincar. Que ótimo, trabalhando ali, óbvio. Só que de repente, você começa a passar uma semana. Imagina vai ser só 15 dias. Não, vão ser 30 dias. Estamos aí praticamente mais de dois, dois anos. Não, um ano e seis meses, oito, sete meses. Daqui a pouco, eu atingi os dois anos. E isso continua e persiste. Quantos relacionamentos tiveram problema? Quantas famílias com filhos tiveram problemas? Porque os filhos também vieram para dentro de casa, não tinha escola. Antigamente não. Pai e mãe botavam a alma, tava criança na escola e opa, deixa lá. A escola vai trabalhar, vai cuidar, À noite a gente vai dar uma olhadinha, e é só... acabou. Quantos pais e quantas mães tiveram que voltar a pegar o livrinho lá na escola e tentar ensinar o filho para ele poder aprender alguma coisa? Porque por mais que eles se esforçassem ter nas aulas virtuais, era muito difícil. Então havia essa necessidade. E isso tudo é questão de quê? De amor, de harmonia. Agora imagina um lar onde há uma desarmonia conjugal. Isso reflete para todo mundo. Isso acaba interferindo em todos. Se é só um casal, vai interferir no casal, vai ter brigas, vai ter estudos, vai ter uma série de problemas. E o importante é não deixar que isso chegaria a de fato, mas estar atuando juntos. E cada um precisa ceder. E um relacionamento, quando eu falo que é difícil, por quê? Porque existe ainda o egoísmo, existe o orgulho, a dificuldade de porque está próximo, porque está junto, que vivem, vivem juntos, de perdão, de desculpe, Eu errei, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito isso. E antes disso, os dois. Outro dia estava lendo uma história que dizia assim, oh. Um homem, no um aniversário de casamento, deu 10 roseiras para a esposa. A esposa foi, pegou a casa e falou, para que está me dando roseira? Aí foi lá, plantou, começou a cuidar das roseiras. Aí comentou depois com ele, falou, meu, não gosto de roseira, pelo amor de Deus. Depois, no outro ano, ele deu mais uma roseira para a esposa. Ela parou e falou com uma amiga dela, não senti nada, acho que não viu nada, eu porque... Eu não gosto de roseira Alguns anos depois Os dois estavam juntos Cultivando as roseiras e colhendo, roseiras juntos, colhendo rosas juntos Olha só As coisas como o caminho Por quê? Porque houve em tudo isso Uma intimidade Houve uma cumplicidade Isso é importante A cumplicidade que vem sempre a gente consegue Aí você vê os filhos Aí os filhos vêm. o que, que acontece Aquele casal tinha um amor entre um e outro só, você começa a dividir. Filhos, você tem que cuidar dos filhos. E você tem que é, trazer para dentro de casa. Tem que sair para trabalhar. E você tem que fazer. E você tem que chegar à noite em casa, você está estressado. E vai fazer o quê? Tentar se equilibrar. Para não ter um desajuste dentro de casa. Eu me lembro que o meu filho mais velho, ele tinha uns 4 ou 5 anos... De uma vez eu cheguei em casa e estava super cansado. Ele queria brincar. Ah, eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. Eu falei, meu filho, eu estou cansado, eu não quero brincar. Ponto. Aí passaram alguns dias ele estava vendo doentinho e precisava tomar remédio. Eu falei, filho, você precisa tomar seu medicamento. Pai, eu não quero tomar. Pronto. Você vê o que, que vem da gente. Um exemplo. Olha só, sai tudo de dentro de nós. Então nós damos um exemplo. Nós vamos auxiliar na sua conduta. Qual que é a melhor maneira de auxiliar? Levando amor, mostrando o quanto que nós temos para dar. O quanto que Deus está do nosso lado nos amparando. Jesus nos disse amar ao próximo como a si mesmo. Quem que é o próximo mais próximo? É a nossa família, é o nosso hoje, é o nosso, são os nossos filhos. Então isso a gente tem que ter a sã consciência. Um namoro é maravilhoso. Seria bom se todos nós conseguíssemos manter uma relação em situação de namoro, Olha só que maravilha. Tudo é alegria, tudo é festa. Só que quando chega as responsabilidades, por isso que ele traz responsabilidade, vem também a renúncia. E você precisa renunciar. Você renuncia a muita coisa. O importante é que não adianta só um fazer isso, o outro também. E tomar muito cuidado para a gente não colocar muita expectativa no próximo, vão gerar frustração. E quando a gente cria expectativa demais no com o seu companheiro, você gera, acaba gerando até frustração para você. Então, tentar trabalhar em comunhão, em harmonia, em equilíbrio, e passar para os filhos esse amor. Passar essa necessidade, isso é o mais importante. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele traz assim, alguns dados e ele nos mostra que, olha só, quando a gente... Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo, será o de vê-los entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará do seu amor. Então, Deus nos dar essa alma para que a gente ajude ele a evoluir a progredir moralmente espiritualmente é essa a vontade de Deus isso depende de quem? de nós então nós temos que buscar esse equilíbrio essa harmonia essa harmonia dentro de casa essa harmonia no trabalho também que é muito importante para que você não retorne cheio de estresse, cheio de medo. isso que a gente tem que tentar trazer e levar cada vez mais amor Amor aos nossos, amor aos próximos. Se nossos filhos conseguirem crescer dentro desse laço de amor, com certeza serão crianças muito melhores. A gente está vendo agora uma nova geração chegando, e essa geração a gente percebe que eles são tão carinhosos, que eles vêm mudando tanto o jeito deles de ser, que já é uma geração já esperando essa mudança do nosso planeta, que está saindo de provas e expiações. A mudança que está esperando então essas crianças já estão vindo já com essa mentalidade com essa ideia, com essa vontade de mudar e nós somos o patamar, nós estamos aqui para auxiliá-los, nós estamos aqui para buscar cada vez mais mostrar a eles o quão importante ajudar o próximo a fazer o próximo levar cada vez mais a palavra de Jesus como ele disse, ele nos dá algo nós seremos cobrados para isso se nós estamos nessa encarnação e podemos a resolver isso nessa, por que não fazer? Para que esperar mais uma? Não é verdade? Para que a gente tem que esperar mais uma encarnação para tentar nos acertar? Aí a gente vê, puxa, mas tem aquele filho que ele é revoltado. Que ele veio, que a gente não consegue se entender. A gente tem uma série de dificuldades, uma série de problemas. Isso acontece mesmo. Mas por que, que isso acontece? Porque muitas vezes são espíritos que precisavam reencarnar para resgatar isso que eu acabei de falar. Os problemas que tiveram aqui. Então, eles vão ter que ter esse resgate. E eles vêm. E vêm dessa forma para te testar cada vez mais. Para fazer com que você mostre para ele o quão é importante esse amor. O quão é importante mostrar tudo que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe amor. Ele veio para nos mostrar o quanto é isso é importante. E aqui... A gente tem No livro Vivendo o Evangelho Ele traz uma passagem que ele fala assim Ele vem falar da repetência Que vem fala de filhos tá? Ele diz o seguinte Filhos são rebeldes Pais intolerantes Não favorecem a harmonia Filhos agridem Pais violentos Complicam a restauração da paz Filhos discordam Pais autoritários dificultam a existência de diálogo. Filhos erram. Pais irresponsáveis não sentem obrigação de corrigir. Filhos se desorientam. Pais negligentes não se apressam em aconselhar. Filhos não compreendem as obrigações. Pais livianos concordam. Filhos desacatam. Pais incompreensivos mantêm a discórdia. Filhos odeiam. Pais rancorosos reforçam o sentimento de raiva. Filhos são ingratos. Pais sem amor não ajudam. Pais e filhos são instrumentos da reencarnação para diluir mágoas do passado e ajustar compromissos para o futuro. Se disso, os pais assumem a obrigação da tolerância e do entendimento, da mesma forma que os filhos têm o dever do respeito e da consideração. Não sendo assim, aquele que falhar será reprovado nos testes da evolução, repetindo experiências em situações mais difíceis e aflitivas. E como ocorre em toda escola, a repetência é sempre atraso e complicação. Então vejam... Nós temos essa obrigação de cuidar dos nossos, de fazer com que os nossos progredam, cresçam espiritualmente. E nem sempre os nossos são filhos da nossa carne. Muitas vezes são filhos adotados, são filhos que vêm para a gente poder estar junto e para a gente auxiliar. -os. Quando a gente vê tantas crianças em orfanatos que não têm uma condição de ter todo esse carinho de uma família, por mais que as pessoas vão lá, e tentem ficar em algum momento juntos, no mesmo é, é, é. Então nós temos tudo isso para ajudar eles a fazer. Nós podemos cada vez mais levar amor, levar carinho para eles. Essa é a grande, a grande necessidade que eles têm. Agora, a gente tem só que só compreender, não, que ser duro quando precisa ser. Temos que ser pais quando precisa ser. Ser pais, educar, não é só abraçar e beijar. A gente precisa também indicar no caminho e mostrar o que é melhor para conduzir isso. Essa é a melhor prova que a gente tem para levar a todos. Eu pediria assim, só um minutinho, eu vou me afastar da câmera por 10 segundos. já estou de volta e agora acompanhando eu queria dizer para todos que Deus me deu a possibilidade de educar e de cuidar dos dois filhos que hoje são mais velhos e novamente me deu essa opção de ter aqui esse espírito maravilhoso espírito de luz que é a Valentina que ela veio assim para me mostrar o quão é importante a gente conduzir nessa prova de amor isso eu aprendo a cada dia com ela Cada dia que ela acorda, ela me abraça, ela me dá um beijo. Ela estava tá aqui falando, papai, papai, papai. Então, esta é uma maravilha. Isso depende de nós. Olha, amor, Pai. nós temos que conduzir sempre na vida dos conceitos de Jesus. É, né filha. Fala assim, eu já estou aqui para crescer junto com Jesus. Né? Manda um beijo para todo mundo. Manda. Dá, dá tchau. <risos> Bom, era essa a mensagem que eu tinha para todos. Um muitíssimo obrigado, uma boa noite e até a próxima.